Olá tudo bem? Hoje vamos falar sobre o que? Qual a diferença do português para libras? Bem interessante! Mas antes se inscreva no canal da Uníntese aqui no YouTube e comece a nos seguir! Então, hoje vamos aprender quais são as diferenças entre o português e a Libras. Vamos? Veja a minha explicação. Eu primeiro vou explicar a estrutura do português, ok? A estrutura do português. A primeira característica dele é usado por ouvintes e é uma língua oral auditiva. Terceiro tem uma gramática de estrutura própria, quarto é a língua dos ouvintes, é a L1 dos ouvintes, isso é o português. Quinto é L2, segunda língua que o ouvinte estuda é a Libras como segunda língua, e ele aprende a Libras como L2, sexto a prática da gramática escrita de palavras e textos próprios em português. Ok? Agora, veja. Eu vou explicar a estrutura da Libras. Vamos lá? A ordem é a seguinte. Primeiro, a Libras é a língua de uso do surdo. Segundo, ela é de ação visual. Terceiro, a Libras tem uma gramática própria e ela é a L1 do surdo, é a primeira língua do surdo. Quarto, a L2, a segunda língua do surdo, assim como o ouvinte tem a Libras, o surdo tem como L2 o português. Quinto, construção, palavra-sinal... Tem uma variedade, alfabeto, expressão corporal, movimento. Viu? A ordem do português é diferente. A explicação para o português, a sua estrutura, é diferente da estrutura da Libras. Porque a Libras, ela é uma língua visual, tem seu gramento Visual e o português, o seu regramento é auditivo. Vocês gostaram desse vídeo? Então, você pode opinar aqui no chat, dizendo, nossa, a diferença que a gente está estudando. Beijo, até o próximo!